Pessoal, nós vamos fazer um forro aqui nessa sala, né? O pé direito ele vai sair daqui, o tijolinho, tá? Então você pega um pedacinho de placa, apoia em cima e risca com o teu lápis. Vamos, vamos agora para a baterinha, agora a gente vai botar o um nível a laser, Baterinha para a gente poder fazer o um cortineiro e colocar as, can as cantoneiras. Já, já bati, já, já botei o nível, agora eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a distribuir as cantoneiras, tá? Pessoal, já colocamos a cantoneira, como vocês podem ver. Então o próximo passo agora, depois de colocar as cantoneiras, é marcar 60 em 60 para a gente poder colocar os arames com os reguladores e prender os perfis de teto. Então eu vou marcar aqui, ó, na parede, tá? aqui embaixo da, embaixo da cantoneira, eu vou marcar aqui, tá, 60 centímetros, tá, marcar 60 centímetros, e marca aqui no teto também, tá, pessoal, 60 centímetros. Pessoal, já fizemos a marcação, tá? Conforme o Gabriel vai estar tá mostrando aqui, tá? Fizemos, fizemos a marcação das linhas, tá? De 60 em 60. Então, qual o próximo passo agora? A gente vai começar a colocar, a fi, é, fixar, né, os arames é, é, no teto, né? Fazer a fixação dos arames no teto para poder então colocar os reguladores, tá? O prim a primeira fixação que a gente está fazendo está a 60 centímetros da parede. Tá? Depois, a próxima fixação, ela pode cair de 1,20m metro 1,20m, distância máxima, tá bom? Distância máxima, 1,20m. Aí você pode trabalhar com 1,20m, 1,10m, pode trabalhar com 1,90m. Agora não pode trabalhar acima de 1,20m, ok? Pessoal, aqui nós estamos usando a fixação à pólvora poderia também ser fixação com bucho parafuso. Sempre que você for trabalhar com fixação a pólvora, procure usar os equipamentos de segurança, tá? Os EPIs. Por quê, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta perigosa. Eu tô aqui, eu tô errado. Eu deveria estar com o meu protetor auricular, com a proteção do meu ouvido. Deveria estar com óculos próprio para proteção dos meus olhos e às vezes até mesmo com um capacete para proteção da minha cabeça. Então não sigam esse mau exemplo do Larroque. Tá, bora lá. Sempre que você fizer a fixação à pólvora, você puxa o pino, balança o pino, para ver se ele não solta, tá? Gabriel vai mostrar ali para vocês. Vai lá, bom. Como vocês podem ver ali, ali o pino soltou. Então sempre puxa o pino para ver se o pino prendeu mesmo. Se o pino não prendeu, você aproxima mais para cá e coloca coloca outro pino mais para cá, tá bom? Então bora continuar fazendo a fixação, que nem eu falei. Depois que a gente terminar a fixação, a gente volta a filmar de novo, tá bom? Pessoal, só repetindo aqui o que eu falei antes, olha só. Desse lado aqui, vou pedir ao Alexandre para pegar bem perto. Tá pegando, Alexandre? Desse lado aqui tá dando 11, ó. 11 centímetros até a altura do, do, da cantoneira, ó. 11 centímetros aqui, tá? Tá? Eu liguei, eu, eu liguei o nível a laser coloquei ele no nível da cantoneira, tá, pessoal? No nível da cantoneira, porque é o nível que tem que ficar essa faixa aqui do cortineiro. Aí eu boto aqui, olha só. Aqui ele tá batendo 11. Desse lado aqui, pessoal, ele já tá batendo 12 e alguma coisinha. 12, 3 milímetros, mais ou menos. Entendeu? Então não tem como eu chegar... E cortar essa placa aqui embaixo. Pessoal, então olha só. Eu cortei essa faixa aqui maior do que a altura ali, ó. Como você pode ver. Então, pessoal, agora, agora a gente vai fazer aqui a marcação, tá? Eu vou encostar aqui na linha que eu marquei, ó. Já tem uma linha aqui que eu marquei, já sei a altura que ele vai ficar. Então vem aqui, ó. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui que essa placa é para cima e vou marcar aqui que ela é para fora, tá? Essa seta aqui para eu poder me orientar depois. E vou marcar aqui de novo. Ó. Então agora eu posso colocar a cantoneira em cima e a cantoneira embaixo. Colocar ela aqui sabendo que ela tá certinha a altura, tá bom? Então bora lá, o próximo passo agora é cortar ela aqui. Agora, pessoal, devido à seta, eu sei que essa parte aqui é para cima e sei que essa parte é para fora da parede. Eu vou encostar ele lá assim, ó. Por isso que é bom fazer as setas. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou prender um pedaço de cantoneira em cima, vou prender um pedaço de cantoneira embaixo e vou subir com ele. Que legal. Pessoal, mostra aqui, Alexandre. O Alexandre está segurando aí, tá? Tá alinhado aqui pela linha, do lado de dentro, tá? E ele tá apoiado aqui na cantoneira aqui desse lado, tá? Então ele tá aí. Agora o que é que eu vou fazer? Vou furar para poder botar bucho parafuso, tá? Se preocupa com alinhamento para poder, enquanto colocar a outra parte, bater certinho, tá? E aí a gente vai aqui agora, vai furar, ó. Aí, pessoal, vamos colocar mais... Vamos colocar os parafusos de 60 em 60, tá? E colocar a bucha terminamos de prender esse lado. Vamos prender o outro lado, tá? entrar aqui com o segundo pedaço tá se preocupando com o alinhamento aqui nas costas tá para seguir aqui direitinho ficar bonitinho não ter problema e a gente vai furar e vamos botar os parafusos de 60 em 60 Muito mais pra frente, né? O primeiro lado não vai mais fácil, a pessoa pra ele poder trabalhar. Eu vou vai ficar cortando o terceiro tempo todo. Agora eu vou continuar distribuindo aqui com os meninos os petis. O Alexandre já está ali, já começando ali, ó, como vocês podem ver, tá? A gente vai continuar distribuindo os perfis. E depois, na hora do plaqueamento, a gente volta a filmar aqui o plaqueamento para vocês verem, tá bom? Agora a gente vai plaquear. E como é que a gente vai plaquear? No sentido perpendicular à placa, tá, pessoal? Nunca se coloca a placa no fogo do sentido paralelo do perfil, tá? Sempre cruzando o perfil. Olha só, pessoal, a primeira placa ela já foi, tá? E aqui, tá? Aqui ela estava totalmente no esquadro. Então vamos lá mostrar mais detalhe aqui para vocês do plaqueamento. Aqui no plaqueamento, o Alexandre tá marcando 60, tá? Tá marcando aqui 60 centímetros e um e vinte tá porque que ele tá fazendo essa marca aqui pessoal porque essa marca aqui ela tem que ficar no meio do perfil tá você pega você olha só ela vai ter que bater aqui assim ó no meio do perfil tá então aqui vocês aqui você consegue fazer isso lá embaixo você consegue mas como é que você vai saber se aqui tem 61 e 20 se você não marcar? Então sempre lembre-se de marcar a placa. Outro... Outro negócio aqui, pessoal, que a gente vai mostrar aqui. Aqui na obra tem mais gente aqui, tá? O Gabriel tá aqui pra poder ajudar o Alexandre. Tá eu aqui. Só que a gente vai mostrar aqui, ó. Aqui é um pedaço de perfil. O Alexandre vai prender esse pedaço de perfil ali, ó. Pra quê, pessoal? Pra ele poder conseguir plaquear sozinho. Ele vai subir a placa e vai apoiar naquele pedaço ali, ó. Então assim, pessoal, você consegue plaquear sozinho, mesmo sem ter elevador. Eu costumo dizer que isso aqui é elevador de pobre. E aqui tá, ó. O Alexandre ele tá colocando aqui, ó. A, a, o perfil no meio, ó. Então, pessoal, a gente vai continuar plaqueando. Tá? Depois a gente mostra mais dicas aí pra vocês aí, tá Lembrando pessoal que a distância entre os parafusos é de 30 e 30 centímetros. Nunca se esqueça do desalinhamento, né? Da junta de topo. Valeu? Estamos finalizando o plaqueamento, como vocês podem ver. tá? ali o Alexandre mais o Gabriel é, plaqueando, né? E a importância, pessoal, sempre de você estudar o plaqueamento é para que a placa não chegue muito colada, como vocês estão vendo aí agora, ó ela tá mais ou menos 26 centímetros ali da parede, então um pedaço bom. Mas se ela chegasse ali na parede muito colada com menos de 20, com menos pelo menos de uns 15 centímetros, já fica uma coisa ruim. Por exemplo, já pensou se ela chega ali com 5, 6 centímetros? E outra coisa, pessoal, vai sempre se preocupando, né, na hora do de plaquear, para que não crie ressalto, né, uma parte de uma placa fique mais alta que a outra. Que ela fique sempre alinhadinha, né? Direitinho. Porque isso facilita muito na hora do tratamento da fita e da massa, tá? Aqui a gente já está colocando os pedaços finais. Para poder é, entrar a fita e a massa. Então fica aí esse vídeo aí para vocês, tá pessoal? É, algumas partes tem barulho, porque nós estamos numa obra, nós estamos num lugar aberto. Mas o importante é acrescentar mais e mais aí para poder tentar ajudar vocês. Um abraço, família.